o oh, senhor é Deus. Faz assim, faz assim, vai ficar bonito, ó. Faz assim, viu? Então, sinceramente, olho no olho, o senhor está usando a sua filha para ganhar dinheiro? Você gosta de toda essa atenção que as pessoas estão dedicando a você? Gosto. Ela me tocou, sentir o fogo, me queimar meu corpo todinho. E através disso, eu passei a não sentir mais nenhuma parte do ano no meu corpo. Essa é Juliana, essa é Teté e essa é Duda. Essa aqui é minha vida, o caminho, Boa noite! A impressionante história de uma menina que tem atraído a atenção do mundo inteiro. Emissoras de TV, e jornais e todo o planeta querem saber que poder tem uma garotinha de apenas seis anos. O Conexão Repórter mostrou há seis meses o trabalho da missionarinha Alane. O que mudou na vida da criança depois disso? Até que ponto toda essa exposição prejudica a vida da menina? O que dizem os pais dela? O que dizem os que duvidam desses milagres? A fé estará sendo explorada? As respostas, a partir de agora. Aqui Roberto Cabrini e esse é o Conexão Repórter de hoje. São Gonçalo, Baixada Fluminense. É nesta igreja, a Pentecostal dos Milagres, que esta garotinha mais conhecida como a Missionarinha Alane faz seus cultos. Sempre acompanhada de sua fiel boneca, Alane senta e aguarda sua vez de subir ao altar. Seu pai, o pastor Adalto, é quem abre todas as sessões. Amém, meus irmãos? A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. E se você crê, você verá a glória de Deus manifestar na tua vida. Amém, meus irmãos? Amém. Logo, os fiéis que estão com problemas são chamados para a frente do altar. Vem aqui na frente do favor. Vem aqui na frente você, por favor. E chega a hora e a vez de Alani. Ela entra em ação. Toca as mãos às pessoas com o objetivo de curá-las. Cenas que se repetem. As pessoas são tocadas por Alani. O pai pergunta se a dor melhorou. Tá dor. Emocionadas, elas respondem que sim. Não está sentindo dor. Não. Mexe. Eu não conseguia fazer isso. A senhora está chorando por quê? Você disse que toma remédio todo dia e dói 24 horas. E não está doendo tá agora. Mexe ela não fazia isso mexe o braço do lado de fora rua simples e cinzentas e alcântara bairro de classe média baixa de são Gonçalo no Rio de Janeiro do lado de dentro da igreja pentecostal o que a população local classifica como fenômeno, na verdade, apenas uma criança de 6 anos de idade. Uma criança com poderes sobrenaturais ou apenas uma menor manipulada por adultos. Ela é conhecida como missionarinha. Chegou o momento do teu milagre, câncer nos ossos, constatado pela medicina. Chegou o momento do teu milagre... Segundo muitos fiéis, ela é capaz de promover curas milagrosas. É é é é é é é é Alane dos Santos, 6 anos, missionária da Igreja Pentecostal dos Milagres de São Gonçalo. Atende cerca de 250 pessoas por dia. Ela tem até uma página na internet. No site, a promessa. Ela toca as mãos e o milagre acontece. Ela toca... Ela assopra... hora, sempre ao lado da missionarinha, o pai dela, o pastor Adalto dos Santos. Pastor Adalto, o senhor está totalmente convencido de que sua filha Alane tem poderes sobrenaturais, O dom da cura? Sim, eu creio que Jesus Cristo depositou nessa criança aquilo que nós chamamos de o dom da cura, ao qual, é, através de, da oração, ou seja, de, apenas um toque das mãos dela, Jesus Cristo tem curado muitas pessoas. O senhor não tem dúvidas de que esse poder existe? Não. Pelo que eu já tenho observado, é, o total de pessoas que foram curadas... Ele comanda tudo. Deus... Vai operar maravilhas aqui agora. Agora só do você, só. Segue o roteiro que os incrédulos chamam de espetáculo, mas que para ele é um culto fervoroso. Depois de uma reportagem da revista Época e uma edição especial no Conexão Repórter, a vida de Alane mudou. A fama da missionarinha percorreu o mundo. Emissoras de TVs e jornais de vários países já vieram até a igreja para reportagens e entrevistas. Estas imagens foram gravadas por uma equipe da National Geographic Channel. Estas fotos foram tiradas durante o trabalho da equipe de reportagem americana. A rede de notícias americana também veio registrar o trabalho de Alani. Eles chamaram de fenômeno da fé. A cobertura ainda inclui uma grande reportagem do jornal inglês The Guardian. Mas será que a fama internacional está afetando a menina Alani? Como a pequena missionária está se sentindo com toda essa repercussão? Eu sinto uma alegria que Deus me deu esse dom para mim tocar nas pessoas e para outros países. Então eu sinto uma alegria e eu fico feliz. Os pais de Alane garantem que foi uma surpresa a imensa projeção.